Ele uh, entrava à casa de um labrador e, se lhe parecesse, trazia os cavalos, abria-lhe a porta dos pigueiros e punha-os ali a, a comer. E, ninguém abria a boca porque tinha medo. E, uh, e então disse que queria presuntos e eu, quem o tinha, é claro, punha-o ali. Porque ele matava a direito. Mas depois, quando morreu, disse que disse isto, contava o meu do pai. Ele que dissera, ao chegar à ponte da lote, que é aí na freguesia, lá no meio da freguesia, que disse, matai me aqui, que foi onde eu matei o primeiro homem. E que o mataram ali. Porque diz que só o apanharam porque lhe cortaram os, os, os, os pensórios da das calças, depois eu havia de as calças ao, ao andarem, e tive que parar, foi assim que me apanharam. Dizem mesmo, sei, não foi do meu tempo, já foi mais antes. pois havia, que ele diz que roubava aos ricos e dava aos pobres, diz, diziam. Eu ouvia isso também ao meu falecido pai, aquele que que tirava do, os ricos e dava aos pobres. Aí fazia bem, não era? Fazia bem porque tirava a quem tinha bastante e dava a quem precisava. Eram histórias antigas que eu lá, eu sei, por me contarem os meus pais. O resto foi antes de, de eu ser nascida.